Bem, eu vou conversar agora com Renato Silva, que é diretor presidente da Valmont do Brasil. Primeiro, fazendo uma pergunta que todo agricultor em algum momento se faz, né? Irrigar vale a pena? Vale o investimento? Sem dúvida alguma, né? A gente. Tem vários estudos, e não só aqui no Brasil, como no mundo, e, e a rentabilidade é certeira. Além da rentabilidade, pelo aumento da produtividade, você tem o um quesito segurança. Né? Então você tem a segurança de que você vai poder colher no final da sua safra. Muito bem. E hoje em dia, como é que a gente pode dizer que está o panorama da irrigação no Brasil? A irrigação, ela, eu diria que está começando num processo, num um estágio ainda muito inicial, ainda temos muito caminho pela frente. O fato é que nós precisamos alimentar mais o mundo, a população está crescendo e nós temos que usar a água de forma racional. Então, a irrigação ela vem para encaixar nesses dois aspectos. Então, a gente entende que é um caminho sem volta e estamos muito otimistas com o futuro que a gente vai encarar aí pela frente bem e falando um pouco sobre a Valmont Brasil, né? sobre os empreendimentos, a empresa está experimentando um crescimento bem interessante, né? é a Valmont ela é uma empresa americana, ela é líder não só no mercado brasileiro mas no mundo, mas ela entende que o mercado brasileiro, se não é a mais, é uma das principais regiões do mundo em relação à possibilidade de crescimento. então a gente está investindo bastante no mercado local seja com tecnologia nova, seja com investimento de maquinário para a indústria, seja em relação à redistribuição. Então, a gente está trabalhando em vários aspectos para garantir e suportar esse crescimento que a gente está esperando para os próximos anos. Bem. E o agricultor, a partir de que tamanho que ele pode investir nessa tecnologia? A irrigação, na verdade, ela não, não tem tamanho. A irrigação é para o produtor que que quer produzir mais, com mais segurança, e, e o, o ano todo. Então, na verdade, você pode fazer pivô, com, é, pode chegar a pivô, inclusive, até 350 hectares, é, desde pivô pequeno até pivô, pivô maiores. Então, ela se enquadra para o produtor que busca tecnologia e, e que busca aumento de rendimento com segurança no campo. Renato, muito obrigado por nos receber aqui na sede da Vamos. Eu que agradeço, foi um prazer e conta com a gente.